26 estados, mais a federação, linguagem diferente, linguagem que é, dentro do vernáculo é chamada de, de hebraísmo, não hebraico, língua de Israel, mas hebraísmo, língua local. né? E tem coisa que você profere aqui no sul, ainda que não é extremo sul, sudeste, mas todo sudeste tem que ser sul, e, e que você não pode nem sonhar em falar lá na Bahia. Você pode falar como se diz em... São Paulo de boa, tranquilo, mas na Bahia, não pode nem sonhar e falar, por conta do chamado hebraísmo. Por exemplo, exemplo: se você quiser comer um bolo de aimpim, na Bahia, você pode dizer, me dê um bolo de aimpim, e todo mundo vai te dar aimpim, mas chegando em Pernambuco, ali, 810, 820 quilômetros, se você quiser comer um bolo de aimpim, você tem que saber que aimpim em Pernambuco, ninguém sabe o que é. É macaxeira. Aí você já vindo para São Paulo, nem macaxeira, nem pim. É mandioca. Não é? Você quer comer uma abóbora, abóbora. Na Bahia, tranquilo. Agora no Maranhão, tu não come abóbora. É girimum. E aí vai o velho chamado Hebraísmo. Por isso, então, pode ser que você não entenda alguma coisa que o pastor Abílio Santana profira ou fale aqui na tribuna por conta do hebraísmo. Mas mesmo sem entender, pode dar glória que eu estou falando de Jesus numa linguagem nordestinense. Ok? Amados, deixa eu pregar a palavra. Antes que eu pregue, eu quero fazer uma pergunta. Quem faz parte do grupo do Glória a Deus e Aleluia aqui? Levante a mão e glorifique ao Senhor. Aleluia? Ok. Eu sei que aqui está mesclado. Né? Aqui tem Batista, com certeza... Metodista, com certeza Deus é amor, lógico Universal do reino de Deus Quer ver? Assembleando nem se fala Estou dizendo, olha ele aí Então, e assim vai Então, a, a, hoje está mesclado. claro Se você apertar muito aí, ó, ó Se tu arrochar, como a gente diz na Bahia Se tu arrochar muito, tu acha até Testemunho de Jeová disfarçado do nosso meio aqui hoje Tem, tem, tem Tem, tem tem, tem, tem, tem, tem, então é o seguinte, ó, indiferente da sua denominação, ok, indiferente da sua denominação, olha para ele, olha para ela aí, pergunta assim para ele, ó, ó, ó, como é que tu glorifica a Jesus, vai da denominação, diz para ele, diz para ela assim ó, se tu és pentecostal me dá um sinal agora é? ok, ok abra sua bíblia comigo por favor no livro de Zacarias Zacarias é muito fácil Não procura assim lá no meio Vai para o fim, por fim É até melhor achar Mateus, pronto Acha Mateus, engrena a ré Vem devagarzinho, Malaquias, Zacarias Pronto Acha Mateus, Novo Testamento Primeiro livro e vem devagarzinho de volta Passa pelas velhas e antigas páginas brancas E aí então você acha Malaquias, Zacarias E é aí mesmo Ok, Zacarias capítulo de número meia dúzia Zacarias capítulo 6 Zacarias capítulo 6 para nossa breve meditação Zacarias seis os que acharam digam amém. amém quatro e cinco e respondi e disse ao anjo que fala comigo que é isto. Senhor meu, e o anjo respondeu e me disse, estes são os quatro ventos do céu, até aqui, os quatro ventos do céu, só vocês, Lindo, excelente, agora só as mulheres, só as varoas, o amado talvez não ouviu, você não vai falar nada agora, tá querido? Mulheres, se o irmão falar alguma coisa, vai vender a ligeira impressão que está negando a raça, entendeu? Só as mulheres, um, dois, três... Perde se quiser. Depois a voz retumbante masculina vem atrás. Estou te dando a chance de você ganhar. Varoas! Você não conhece crente pentecostal, tu tá tendo a chance de ganhar, mulher de Deus. Vamos lá. Varoas! Mas menino, eu tô te dizendo que a gente vai rir na fúria de uma leilão aparida. parida. A última chance para tu, servas de Deus, vai! A, B, B. Perdeu porque quis, quer ver? Varões! A, B, B. Eu não sei porque tu está levantando a mão aí, irmão. A gente perdeu, perdeu feio, meu irmão. Ok, queridos. Queridas, servos de Deus, serva do Senhor, é sabido que no ano 520, eu disse, antes de Cristo, o profeta Zacarias, que viera do cativeiro babilônico, ele, ele deixou para nós outros algumas profecias, é considerado por sinal como um grande escatológico, o profeta Zacarias. Zacarias é nada mais, nada, nada menos que o significado em hebraico o Senhor Lembra. Não lembra-se, mas lembra. O Senhor Lembra. De natureza que Zacarias, queridos, ele teve algumas visões, até porque o livro de Zacarias é dividido em, em, em livro das oito visões e livro escatológico. E de natureza que entre as suas oito visões, ele tivera essa aqui que o perturbou E o perturbou de uma natureza que ele não teve respostas Buscando em si mesmo, na sua cefálica massa, no seu próprio conhecimento E ele disse, sabe Duan, Senhor meu, o que é isto que eu estou vendo? Fala-me, Senhor meu, isto é o quê? E a resposta foi simples, isto que você está vendo é nada mais, nada menos que os quatro ventos do céu. Se diz do céu, então é de cima e não de baixo, está claro, são ventos espirituais, está envolvido com o mundo espiritual. Não está referindo-se ao vento Que não é tangível, não é palpável, mas sentível Não senhoras e senhores Sabemos perfeitamente que vento é nada mais, nada menos Que a atmosférico que se move Nada mais, nada menos que isso Antes, porém, eu posso ser bem preciso Eu posso ser próbulo Eu posso ser cordato no proferir que o que seria de nós outros se não fosse o vento natural, é impossível vivermos sem ele, eu até faço um desafio aqui, queridos, eu até faço um desafio aqui, se você conseguir, está desanexado por quatro minutos, eu disse quatro minutos, deste chamado vento desta chamada ventania se você conseguir fazer isso ó ó ó ó ó quatro minutos eu não tenho quase nada nesses 43 anos de reservas Mas eu te dou esses quase nada de 42 anos de reserva Se você conseguir me provar que tu tens como estar desanexado do velho vento Por 40, ou seja, por 4 minutos aproximadamente Senhores, que seria de nós outros sem um vento? Senhoras e senhores, carecemos do vento natural, sem a ventania não há vida, não há vida animal, não há vida mineral, não há vida de natureza, nem uma, agora que, que, que ou seja, muito mais o um mundo espiritual, se no mundo em que vivemos, no mundo natural, não, não podemos estar desanexados da ventania natural, então no mundo espiritual Tu achas que será diferente De natureza nenhuma Senhoras e senhores No mundo espiritual Carecemos também Da ventania espiritual Antes que eu entre no corpo do sermão Eu preciso fazer uma indagação E careço de uma resposta Os que estão me ouvindo Levante a mão e glorifique ao Senhor Pois bem e o profeta deixa bem claro que o Senhor disse para ele... Isto aí que você está vendo... É nada mais, nada menos que os quatro ventos do céu... Do céu está claro, é de cima... Do céu está claro, é espiritual... É do mundo espiritual... É ventania espiritual... O homem natural não entende das coisas espirituais... Tanto é, senhoras e senhores, que Zacaria careceu de uma resposta divina Para entender a visão divina Que ele tivera, toda atenção Agora é pouca, eu vejo Estas quatro ventanias Senhoras e senhores, ela está Em toda a Bíblia Sagrada Propriamente dito, são quatro Ventos, quatro ventanias de Deus Quatro ventanias, quatro ventos A primeira ventania, estar aqui Diz a carta magna, está lá No livro do Gênesis, capítulo 2 e versículo 7 que nós apelidamos de ventania o vento da criação a primeira vez que o Senhor Deus fez o vento soprar cumprindo-se o que ele dissera para Zacarias, e seus quatro ventos dos céus, a primeira vez que Deus fez a sua ventania soprar, o vento espiritual entrar em ação, foi quando ele assoprara nas narinas do boneco, chamado Adão, e ele fez nada mais nada menos que isso aqui, ó, ó, ó, simples sobra nas marinas de Adão, cumpre-se então senhoras e senhores, aí então a criação de Deus está completa, que me escute o inferno e a secretaria demoníaca, o nosso Deus, pelo menos o Deus da Bíblia, o Deus dos Hebreus, nunca foi e jamais será o supremo arquiteto do universo, porque Aquele que estuda arquitetura sabe perfeitamente Que ele carece de auxiliares Para que o seu projeto tenha Cabo, tenha cumprimento Deus não careceu de ninguém Para fazer este mundo Ele não é supremo arquiteto Coisa nenhuma Que arquiteto sem pedreiro não vale nada Arquiteto sem pintor Não vale nada Arqui Senhoras e senhores E aquele que traz a massa Não vale nada Ele não é supremo arquiteto do universo Ele é aquele que com a palavra disse se haja e foi acontecendo Haja e foi acontecendo Haja e foi acontecendo Quantos estão de acordo? Levante a mão e glorifique a Jesus Cristo Ok Aí ele agora Vê o Adão Olhe bem para mim E Adão o boneco Adão, ele chega nas narinas do Adão, hello, ó. Oh. Adão fica de pé. Quem sou eu? Você é Adão. Como? Adão. Eu sou oriundo de onde? Você é fruto da minha criação. Como assim? Quando eu fiz isso, oh, Adão, ó. Oh. Soprei nas suas narinas, você então... Ganhou vida. Ei, toda atenção agora é pouca. Ainda que você já sabe, você é fruto de Deus. Você está entendendo? Teorias e mais teorias se levantaram. Todos nós sabemos disso. Tanto é que a crença está tão firme, que mais nem... Nem entram em questões loucas de que viemos de uma explosão, que viemos do macaco. Ah, por falar que viemos do macaco. Eu estava pregando aqui, e só alguns anos atrás, Misa hoje, meu filho mais velho tem o quê, 19 anos. Misa nessa época tinha uns cinco anos. Logo então, os 14 anos, eu estava pregando aqui em Santo André. Telefone tocou, era um dia de quinta-feira. Painho, nordestino. Ô, painho, eu digo, fala, filhão. Painho, fala, filho. Painho, eu digo, fala, rapaz. Ó, eu, eu tô, tô ligando pro senhor porque a professora me levou pra secretaria. Como assim? Fazer queixa para a pró, que é a professora, para a pró fulana de tal. Por quê? E eu disse para ela que, que amanhã o senhor, o senhor vai vir aqui para conversar com ela. Eu disse, filho, o painho está em São Paulo, o painho está trabalhando. Mas o senhor disse que ia poder nas nossas palavras, eu falei que, ela, que o senhor vai conversar com ela amanhã. Falei, o que foi que houve, filho? Eu, é, ó, pai, o senhor não disse que para quando estiver ensinando aquelas coisas que a gente sabe que não está na Bíblia, para eu ficar calado? Que o senhor disse que a aula é igual um peixe, para eu comer a carne e jogar a espinha fora? Não, não foi, pai? Eu digo, foi, filho, foi. E, e ela, ó, pai, eu estava calado, pai, no telefone, ó, pai, eu estava calado. E, e ela dizendo assim, ó, olha, o homem veio do macaco, aí eu fiquei calado tem gente aqui na sala que não acredita não, não é Misael, Misael é ele, e eu calado, e que o homem veio do macaco, veio do macaco, aí eu me levantei, que ela falou muito, não é Misael, ela estava me indicando, indicando para gente na Bahia, é futucano, está me indicando, aí pai, eu levantei e disse, se o homem veio do macaco, então sua mãe é uma macaca, Eu disse, filho, tu não falou isso. Reverendo pastor Napoleão, meu sincero respeito. Eu disse, ô filho, tu não falou isso. Eu falei, mas não é, pai. Eu. Aí eu falei que o senhor ia lá no colégio amanhã conversar com ela. Eu disse, filho, pai, tá está trabalhando, mas então não há poder nas minhas palavras. Ah. Aí falei na época, pastor Silas, né? Pastor Silas aqui de Santa Adéa. Falei que pastor Silas tem que viajar. E na época tinha a tal da Trans Brasil que saiu um voo de madrugada. Preguei. E saí de madrugada, o colégio dele era de manhã, eu digo, vou lá, resolvo e volto. Peguei o avião de madrugada, fui lá nesse voo de cabotagem, voo noturno. Bom, cheguei, ele estava dormindo, aí quando o carro do colégio veio pegar ele de manhã, eu disse, não, não, não carece, eu vou levar meu filho no colégio. Fui levar ele no colégio. Fui levar ele no colégio, fui conversar com a diretora. Tudo bem, como é que vai a senhora? Bem, aqui ontem meu filho foi humilhado e trouxeram ele para cá, e eu queria saber o que foi que houve. Aí, vamos chamar a professora dele. Lá vem a professora. A professora entrou, mas numa petulância, olhou assim e fez: O senhor é pai desse menino? Ah! Eu digo: oh, Jesus! Eu disse: Repete. O senhor é pai desse menino? Eu disse: e A senhora é a professora dele? Sim, tem pura obrigação de saber o nome dele. Segundo, disciplinar é comigo, educar é com vocês. Eu estou te pagando para tu dar aquilo que eu não tenho tempo para dar. Você sabe o é que ele está no melhor colégio de Salvador? Em particular? Que o pai pode. Sentiu? Então, faz um favor. Agora eu quero saber o que é que houve ontem. Não, porque ele levantou e disse que minha mãe é uma macaca de olha, Deixa eu te explicar uma coisa para a senhora. Aleluia, porque nenhum elemento vai para a cadeia sem direito a julgamento. Flagrante, está aqui, tem fita. Mas ele é um homem digno por direito do seu julgamento. Mas foi flagrante, está aqui a arma. Sim, mas a lei é lei. Acabou. É muito fácil chegar. Ele me chamou de macaca assim... Eu estou ouvindo a minha mãe de macaca. Tudo bem, eu estou ouvindo a, a reação dele. Mas toda a reação, professora, é provinda de uma ação. Qual foi a tua ação para provocar uma reação? Ela, hã? Ah? Eu digo, hã? Ah, ah. Ela falou, falou, falou, e eu disse, meu filho, fica calado. Mãe, pai, assim, ó. Ela falou, eu não, tem gente aqui que não, não é, me dá, eu disse, aí. Eu disse, tá bom, tudo bem. Eu, eu vim para que a senhora me prove que o homem veio do macaco. Pronto. Eu quero que a senhora me convença. Porque se eu vim do macaco, buscando a semente genealógica, vindo pela árvore, minha família é o quê? Macaco. E o menino errou, pelo amor de Deus? Eu não estou querendo... É, mas você já assistiu aquele Shrek, Shrek, Shrek, Shrek, ela parecia, e deu vontade de dizer, e não é que parece mesmo, ela parecia com a Fiona da Shrek, eu, eu disse, me prove, ela foi Lado para outro, que é segundo Charlie que disse, senhor, segundo falei, eu quero senhor, eu quero fatos. Me diga uma coisa, e, e no avião já vim pesquisando. Em casa fui para a Bassa buscar, eu peguei 78 espécies de macacos. Ela vai ter que me dizer qual desses aqui a gente veio. Eu fiz um sermão de macacada. Eu ali, ó, na mão aqui, ó. Qual espécie ela fez? Do chimpanzé de como? Do chimpanzé de Repete, chimpanzé digo, como? Chimpanzé digo, oh, senhora, que bom Esse aí é fácil porque né, é, é um dos mais Próximos do homem Está aí vários circos, na época O Vostok, circo Vostok Estava em Salvador Eu disse, por sinal, o Vostok tem até chimpanzé quem nunca viu chimpanzé de perto já viu na televisão. O Tazan, por sinal, carrega uma chitinha, chimpanzé. Então, espera aí. Vamos fazer o seguinte. Por que, que o chimpanzé, que ainda existe, essa praga parou de virar gente? Que era para continuar, tá entendendo? Eu vou comprar um casal de chimpanzé O cabo do Ibama aqui é meu amigo Mas vamos arranjar um registro bonitinho Eu vou amarrar esse chimpanzé no fundo da tua casa Ele vai cruzar, vai nascer um, vai nascer vai... Quando nascer uma pertinha lá, esquecer de mim Aí tu me mostra, aqui virou Virou Eu digo, senhora, tá aí, tá claro E nessa época, os Estados Unidos tinha permitido Uma pesquisa E eu disse, está aqui, está aqui, está aqui, senhora ó. Tá vendo? aqui ó Estados Unidos permitiu foi levado um pedaço do macaco para o laboratório, um punhado de terra para o laboratório. E a título de pesquisa se permitiu um pedaço de, do ser humano. Ó! Oh. E todos os elementos encontrados na terra, também foram encontrados no ser humano. Fósforo, cálcio, enfim, açúcar, iodo, e iodo, mas no, no, no miserável macaco. Não acharam nenhuma composição nos outros dois elementos, senhora. A diretora levantou e disse, é, é, é, dá licença. Como é o nome do senhor? Pode disse... É, Abílio Santana, eu, eu ganhei um título de doutor na hora. Doutor Abílio, com licença. Que eu fui, Não, eu fui enjoado, eu fui arrumado. Doutor Abílio, com licença. Eu, digo, eu sou o quê? Doutor Sim? O é meu primeiro nome. É... Eu vou lhe ser muito preciso. Eu sou a diretora. Estou ouvindo aí o senhor. Eu vou lhe ser muito preciso. O senhor faz o quê? Eu, digo, eu sou pastor. Ah, eu digo crente, pastor. Eu vou lhe ser preciso. Eu nunca parei para meditar no que o senhor falou. O senhor posso dar olhado nesse recorte de jornal? Sim, lógico. Eu não estava a par dessa, dessa matéria, tem que se informar, tem que se informar. Direitora, né? Direitora. É, eu só posso assegurar o senhor que ninguém nunca conseguiu me provar com tanta simplicidade que de fato o homem não veio do macaco não, declara não, peraí peraí, peraí. agora, olha mas veio de onde? Hã? veio de onde? eu digo, aí é comigo aí a senhora me chamou para uma área que eu conheço, conheço muito eu fui para o Adão e do Adão eu parei aqui ó. no primeiro vento nós somos fruto da primeira ventania de Deus quem está de acordo, levante a mão e glorifique a Jesus Cristo aleluia hey. hey. ah. para o cão ouvir ele já ouviu, já ouviu que ele sabe, ele já sabe, mas você vai batendo no peito assim, ó, eu sou fruto de Deus. Vai, vai, vai. Eu sou fruto de Deus. Mais alto! Eu sou fruto de Deus. Ei! OK. Segunda ventania. Aí a gente <risos> Aí a gente age. Olha o que a Bíblia diz. Olha. E de repente, veio do céu um som. Um som. Como que de um vento. Veemente e impetuoso. E encheu toda. Mas esse som. Como que de um vento quebrando tudo Veio de onde? De onde? Que é isto senhor meu? E ele me respondeu Estes são os quatro Ventos do Querido Primeiro vento veio do céu Da boca de Deus Segundo, ventania do avivamento Veio do Céu Guarda bem isso Homem nenhum por mais intelectual que seja ele, nenhum, por mais sábio, por mais enciclopédia ambulante que seja esse homem, homem nenhum jamais poderá promover um avivamento, jamais, jamais, o máximo que ele pode promover é um movimento. Porque toca Cavalcante pode tocar na tua sede do sentimento, ou seja, na fonte das emoções, que é a alma. Pode fazer você rolar de rir, ele pode também contar uma história triste, tocar na sede do sentimento e fazer você chorar. Isso sim, pode trazer uma emoção até um jogador de futebol. Oh, e pode fazer a arquibancada arrebentar de emoções E isto é saber tocar na sede do sentimento O máximo que este inteligente homem pode fazer É nada mais, nada menos que promover um movimento Mas avivamento só aquele que vem do céu, do céu, do céu assumindo, avivamento não é obra humana, é obra divina, é obra de Deus. Homem nenhum poderá promover um avivamento, jamais. Escuta essa, ó, oh, de repente veio do céu um som, como que ele veio, encheu toda a casa. De repente, São Pedro, escuta bem, está escrito: Atos 2, abre as portas. O que é que é? Abre as portas. Abrir, a multidão estava na porta. E a multidão começaram a gritar. Todos esses aí, cerca de 120. Estão todos, estão todos, bonito, mas fraco. Estão todos. Uhum, Olhe para mim aqui. Ele, ele disse todos. A visão que eles tinham dos crentes avivados. Eram de crentes Ok É contra avivamento? Tens de mim o meu respeito Não pela sua opinião, mas por você Não gosta de avivamento? Lógico Deus respeita o teu livre-arbítrio Deus não te pega pelo cangote Tá pensando o quê? Você tem que gostar, rapaz Eu sou Jeová, goste logo, lá, rapaz Não, não gosto e acabou E daí? Agora, quer um conselho? Se levanta com a da obra do avivamento, não eu não gosto de avivamento, ok. Mas não te levanta contra a obra de avivamento, que é obra de Deus. Está entendendo? Eu estava pregando aqui, é, é, Tabuão da Serra. Tabuão da Serra, Isso tem uns sete anos mais ou menos. Eu estou sentado aqui na tribuna, aqui, ó. Tem uma cantora aqui em São Paulo. É, valquíria de alguma coisa, canta muito, sapato de fogo, tá, tá, quebra tudo, eu estou sentadinho aqui, deram a oportunidade a ela, eu estou aqui, ó, quietinho, tá Aí a irmã, quando começou a cantar, o povo começou, gente. Escute o mistério, eu estou aqui, ó, ó, sentadinho, ó, ligado. Orando, de Jesus, menos, né Jesus? Eu vou pregar o que depois, Jesus? E Deus botando pra cabelo, eu digo, menos, Jesus me ajude aí, vá. Um caba bateu na minha perna assim, ó. Pastor Abílio Santana, eu digo, oi, tá vendo aquele povo pulando, dançando lá? Eu digo, tô. Isso é obra de macumba. Escuta essa, escuta essa. Ele é o quê, irmão? Oba de macumba. Mas olha para que ele perguntou. Eu digo, ô oh, meu lindo. linda é coisa de baiano. Ô oh, meu lindo. Tu já foi macumbeiro? Ele não. Eu digo, como é que tu sabe que aquele é de macumba? Aí sabe o é que ele disse? Porque eu já ouvi falar. Eu que tu é piolho para ir pela cabeça dos outros. Ele achou que ia achar guarida. Quando ele viu que não tinha... Olhou para mim atravessado e disse: Ó, oh, irmão, vou te ser sincero, viu? Eu vou sair de onde tu? Que vai que Jesus manda um torpedo de lá para cá, vai pegar em mim. Eu tão disfarçado assim, ninguém sabe que a gente conversou. Não, mas vem cá, irmão, vem cá, cá. onde? Fui. Fiquei disfarçando ali, mas para ver se ele se tocava. E como ele tem um monte de gente. Esse texto aqui está claro. Quando a segunda ventania veio. O povo foi tido como embriagados. Como é que se identifica o ébrio? O que é que esse povo viu para dizer que os 120 que eram anfitriados... Pela chegada da segunda ventania, vento do avivamento, o que é que esse povo viu para dizer que eles estavam embriagados? O que é que eles estavam fazendo para serem identificados como embriagados? Ah, pegou não? Ó, oh, ó! Oh. É. é, olha para o teu irmão e diz, diz para ele assim, ó, vai dar glória ou vai ficar com a cara de desviado? É. É. Desculpa a minha sinceridade. Seja sincero, seja sincera. É de Deus, mas eu não quero. Pronto, Deus respeita. Agora dizer que não é avivamento, que isso não é obra de Deus, isso que é, que é de Fulano é libertando, para mim isso é carne, para mim isso é o não sei o quê. Te prepara que a ventania do Espírito vai soprar aqui, ó. Oh! Meu... Pastor Abílio. Pastor Abílio Santana. Eu te respondo, oi Eu não queria ouvir isso não E tu é doido, olha o nome do da Festa A Bala São Paulo, se tu não quer ser abalado O que é que tu vai fazer aqui? Olha para alguém que está do teu lado e diz É a Bala São Paulo, rapaz Servo de Deus, ó, oh, serva do Senhor, ó, ó, ó, aí, o irmão foi chegando para lá, para eu sentir lá na ponta, nunca vou esquecer disso, pastor da igreja, é no ginásio, Guemur, Semur, Semur, eu nunca vou esquecer disso, meus irmãos, quando a, a, a irmã terminou de cantar, nós vamos ouvir agora o pregador, ele está vindo lá da Bahia, Antes que o irmão pregue, eu quero dizer para o senhor, aí, psh, manda irmã que tá aí, hã? que essa irmã sentada aí, está pensando o quê, rapaz? Aí eu entendi porque que o cabo era assim, porque não se, não se iluda. Quer saber como é que é o povo? Acho o líder. Se o líder é homem de Deus, a igreja é de Deus. Se o líder é homem de profecia, de revelação, sai de baixo que está cheio de profetas de Deus lá embaixo também, meu irmão. Se o líder é um homem de fé, a igreja tem fé. Se o líder é um homem próspero, a igreja também é próspera. Se o líder é, de fato, líder, tem liderados. Está de acordo? Aplauda o rei dos reis e senhor dos senhores. Então o irmão vai pregar Não, não era nem pastor, era o irmão O irmão vai pregar Eu quero dizer para o senhor Vem aqui, vem aqui, vem aqui Aí eu vim, todo, todo Pois é, Se senhor uhum. Jeitinho de besta Linguagem matuto Comigo é assim Sou igual a sombra Todo mundo vê, mas ninguém pega Eu não vou mentir eu estou ali todo igual um pintinho molhado. Esse senhor, quer dizer para o senhor, ó, que barulho não traz a presença de Deus. Eu digo a verdade. Assino embaixo, em cima também, se o senhor quiser, assino O senhor está certinho? Não estou certo? Eu digo, está. E tem mais. O Espírito Santo. <risos> uh, olha o que o velho disse. É sujeito ao profeta. Doeu na alma, mas eu fingi que não doeu. Não é? Digo, o senhor que está dizendo. Se o senhor disse, aí ele me deu o microfone. Vamos que vamos, liga a mão. Quem tem um homem desse assim, como líder, ó. Falei mais nada, só isso E quem quiser que interprete Sabe o que, é que eu estou dizendo? Está mais lascado que papel na mão de menino <risos> Mas não falei nada, não vou queimar o chefe Né? Ó Eu olhei para ele e ele ó, ó ó No pensamento tu soubesse O que é que eu falei Pensamento Eu disse, o senhor disse que barulho não traz A presença de Deus, estou de acordo Aí eu gritei, mas a presença de Deus, meu irmão, traz barulho, meu irmão. <risos> ah, eu, águia. Mas o senhor falou um negócio aí que eu não entendi. O microfone estava na minha mão. Já tinha depositado o cachê. Passagem de avião aí de volta. Por mim, desliga o som que eu vou embora, A minha cara é preocupada. Mas, menino, Ai... <risos> aí, eu disse: o senhor falou que o Espírito Santo é sujeito ao profeta. Ele falou: é, eu disse, e, ele, fez, é, eu disse, e, ele, é. Eu disse: onde é que está escrito isso? Coitado, não sabia. Eu disse: sabe onde é que está escrito? No livro de São Cipriano, porque primeiro aos Coríntios eu disse, eu disse, capítulo quatorze, 14, capítulo quatorze. 14, Versículo 32: Deixa eu falar, está escrito assim: Pois os Espíritos, plural, dos Profetas, plural, estão sujeitos aos Profetas. Onde é que está escrito que o Espírito de Deus é os Espíritos dos Profetas? Eu sou tricotomista Eu tenho espírito, alma e corpo Pastor Patrick, o senhor é tricotomista O senhor tem espírito, alma e corpo Reverendo pastor Napoleão Falcão O senhor é tricotomista e sabes melhor que eu, é lógico O senhor tem conhecimento de causa Que és tricotomista, tens espírito alma e corpo, é, é reverendo pastor Valadão, o senhor é tricotomista tens espírito, alma e corpo, santo apóstolo o senhor é tricotomista tens espírito, alma e corpo o seu espírito é sujeito ao senhor o vosso espírito é sujeito a vós outros, o vosso espírito é sujeito a vós outros o espírito da profetisa mariquinha, é sujeito a mariquinha, o espírito do profeta está é sujeito a estrovenilho Está escrito Os espíritos dos profetas Estão sujeitos Aos profetas Eu quero que se levante um macho Ponte pneumatologia. Eu quero que se levante macho. Ponte paracletologia. Para me provar que o Espírito de Deus é sujeito ao profeta. Ele não é sujeito a ninguém. Ele é Deus em cima, é Deus embaixo. Ele é Deus dos céus, é Deus na terra. Quem está de acordo? Aplauda Jesus Cristo. Quatro minutos e eu tomo assento Quem está gostando, diga amém Vento do avivamento Esquece disso não Entendeu? Santo Antônio de Jesus A terceira maior cidade do recôncavo Não, a segunda maior cidade do recôncavo baiano Cidade boa Progressiva Hã? 120 mil habitantes Maravilha, terra boa para plantar, é? Capital do gado, terra da, terra da farinha de cupioba Eu tenho uma fazenda lá, quer comprar? Pois então escute, ó. Aí, eu fui convidado para pregar, porque eu sou daquela região, minha mãe, né? Daquela região, aí. Vai botar no rádio, não sei o que. Pastor Abílio vai estar aqui. Aí deu gente, irmão, como cidade. Por questão ética, não se diz o nome do pastor. Aí. Fez no primeiro dia na igreja. O outro dia seria no ginásio. Sexta-feira. Uma multidão. Abarrotada. Aí a né, tradição, né? A nossa igreja, Assembleia de Deus. Você é pastor da Assembleia de Deus? Eu sou. Aí canta grupo fulano, canta grupo ciclano canta outro grupo, isso é a tradição aí, eu muito dado, né eu estou sentado com o pastor aqui no púlpito ele, tu está vendo aquela maestrina ali o sacoal está lá, reagindo lá a mocidade eu brincando, foi rapaz, estou vendo o homem, ela está no alto, não está vendo reagindo é, porque na realidade ela não estava reagindo você já percebeu? que tem gente que não entende nada de música E não tá nem aí, meu irmão O tom tá lá, ela tá aqui, a Tô pintando a parede, quem quiser, que vai, não nem aí meu irmão. para que bora Ou então é enche e desenche, já viu? Pá, pá, pá, pá Não nem aí, não fui chamado Me botou na lista porque quis, vamos que vamos Eu não sei fazer, me colocaram, não sei dizer não Então vamos é igual a porteiro já viu os porteiros? é porteiro, é porteiro para mim tem que ser o um mais bonito, é recepcionista pois não, muito boa tarde Hã? Não é de porteiro, não é o que? não, é o quê? Miserável, dá para ser delegado da Polícia Federal do Iraque na greve ok aí tá ela lá, ó, ó e ela tinha um negócio da aqui no joelho, que ela ia também ó Aí ele diz assim, a Bíblia, aquela irmã lá, de, rapaz, tô estou vendo ninguém reagindo nada não. Eu estou vendo, é uma ex lá que vai lá, e está até descendo meio bleque, ó. Ele, mas rapaz, você não tem jeito. Mas, é. Pô, deixa eu te contar uma coisa, Tá vendo ela lá? Eu digo, estou, escuta isso. Isso tem três meses que veio para cá. Jesus salvou, tem três meses. Eu digo, já é falei né? ah, meu irmão, tu tava aqui, o avivamento tá comendo o sol de Santo Antônio de hoje. Só tá faltando é né, o Santo Antônio se converter. Eu digo, é brincalhão, também homem de Deus, gente boa. Eu disse, é, pai, fez, é. Certo. Tudo bem. Ok. Vou te contar um segredo, Bíblia. Ela já veio batizada com o Espírito Santo e tudo. Eu digo, de onde? Ela era católica já vem batizada, movimento, né, não vou dar direito de resposta a ninguém, movimento. Eu digo, como é isso? Digo, Era. Digo, então, já vem batizada, foi. Aí eu fiquei cá com o meu botão, meu Deus, a gente paga um preço tão, tão caro, né, e o batismo não vem, e a pessoa está lá, não. não E Jesus batiza? Eu digo, aí não. Aí, eu, ali mesmo, eu fiquei ligado. Eu digo, ô, oh, Jesus, não leva a mão, não. Mas, espera aí, senhor. Ah, se for assim, que a gente paga um preço, tu não um batiza, e o senhor está assim, com o Cisto José, me ajude aí. aí. Eu queria saber se o senhor fez uma sociedadezinha com né? Bom fim de Bahia, porque o povo adora ele lá. E aí, tu ainda batiza, a gente paga um preço aqui. E o batismo não hey, vem, me ajude, Jesus. E aí? É É ou não é teu? Jesus aí me levou para as Escrituras, assim, veio na minha mente assim, ó, meu Deus, veio assim, eu perguntando a ele, em pensamento, e veio João 14, 17, quando eu abri, o espírito de verdade que o mundo não pode receber, E falou, está falando, eu vou mostrar qual é o batismo aqui hoje Aí deu um negócio, meu, quero, vamos orar para Jesus batizar Vamos orar, Bora, não vou pregar hoje não, vou só orar para Jesus batizar Prega ou prega amanhã, eu vou, vou até o último dia Aí chamei aqui um monte de gente na frente Eu digo, olha, eu soube que tem uma irmã aqui que tem três meses Que foi jogada lá na, na outra tribo Vem aí irmão, vem aqui que eu quero, eu nunca vi Eu queria que a senhora fosse renovada aqui Vem aqui na frente ela veio, ô oh, meu irmão, nunca vou esquecer. Lá vem ela. Aquele jeitinho, sonso. Porque humildade é uma coisa, sonso é outra, né? Sonso, Parecendo que bebeu água de parto, ó. Parecendo que tinha tomado gadernal. Eu digo, a minha amada é batizada com o Espírito Santo. Ó, ó, ó, ó. Espírito manicure pegou ela e ela... batizada, minha amada, ela pela graça de Jesus, eu sou batizada pela graça de Jesus, eu digo amém, aí eu disse, eu quero quatro irmãos aqui, quatro varões, fogo puro, quero quatro tição de Deus aqui, para a gente fazer uma roda de fogo aqui, botar a irmã no meio aí, para ela ser renovada, irmão, quando eu disse, vem quatro, levantou quatro torpedos de Deus, ele já veio assim, ó, Amada, aí ela ficou lá no meio. Ele, toda a igreja, estenda as mãos em direção a ela. Estenda as mãos e a igreja. E o pastor, sem entender nada, ela, ela é batizada. É fogo puro, pastor. Fogo puro. Aí eu disse: Vamos orar, ser é batizada vai ser renovada, né, amada? Vamos lá, eu. toda a igreja orando, renova, Senhor. Mas se é batizada mesmo, o povo, se é batizada mesmo. Nada, nada Eu botei a mão na cabeça da irmã O olho, ó Digo, dá glória a glória Dá glória, minha irmã Dá glória de Jesus E os te são eu disse, em nome de Jesus Se tu és batizada Fala em língua agora ah minha Aí é que não falou mesmo eu disse Seja renovada agora! Guru, guru, guru! Guru, guru, guru! Guru, guru, guru! Eu digo a minha linda, guru, guru! É cantiga de peru, minha filha! Passei ela para o um lado, chamei as outras pessoas para Jesus batizar com o Espírito Santo E de repente eu fui, coloquei a mão na cabeça desta mulher, pratei língua no pé do ouvido dela Ela caira de joelhos, caira de joelhos, caíra de joelhos Eu senti algo estranho, como é teu nome? Sabe o que, é que ela disse? Sete facadas Não entendi, pastor, você vai entender agora. Quando o vento do Espírito vem, não há confusão. Eu vou encerrar minha participação agora, agora, agora, agora, agora e agora. Se nome de Jesus sai, saiu. O que foi? Eu digo, nada pela graça de Jesus, não foi nada. O que foi? Eu perdi o sentido. Eu digo, não, agora é que você achou o sentido, minha filha. O que foi que houve? Eu digo, nada, fica aí no meio do povo. E Jesus, eu disse, eu vou batizar, 40 pessoas com o Espírito Santo hoje. E eu orei, orei, eu encalhou em 39, e não vinha, vinte minutos não vinha, 30 minutos não vinha, eu digo, Senhor, pedi 40, conta aí de novo. Pastor, 39 quase 40 minutos de oração e não vinha para fechar. 40. Aí eu olhei, quem está lá? Pela graça de Jesus, oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Quando eu olhei, já estava falando em línguas estranhas para a glória do Deus que fez os céus e a terra. A minha pergunta é simples. Simples, simples, simples, simples, simples, simples, simples. simples. Minha pergunta é super simples. Queridos, queridos. Obrigado, meu amado. Queridos, queridos. Não fiz isso. Glória a Deus. Isso aqui foi uma tática santa. Eu digo, eu jogo aqui no chão. Como ele é humilde e ele vem, eu fico famoso. Queridos, minha pergunta é simples. Simples. Simples. Seja sincero. Indiferente da sua posição social. Indiferente do teu poder aquisitivo. Quantos querem sair daqui hoje a... Viva? Não, responde. Não. Peraí, pera peraí, peraí, peraí, peraí. Pera aí, pera aí, pegue leve Seja sincero, sincera, como sempre Quem quer sair daqui hoje, avivado, levante a mão e glorifique ao Senhor Queridos, eu vou perguntar só mais uma vez Quem quer sair daqui hoje, avivado, levante a mão e glorifique ao Senhor Talvez você não sabe o que é que o pastor Abílio Santana te perguntou. Pode marcar um minuto e o microfone já está nas mãos de quem, de quem de direito. Escuta bem. Talvez você não sabe o que é que o pastor Abílio te perguntou. Avivado, mas avivado. Ah, se você disser, eu quero a ventania do Espírito sobre a minha vida. Ah, meu irmão, você não sabe o quanto, primeiro quem quer é ele. Segundo, você não sabe o quanto o inferno, escute bem, porque seria até uma infantilidade de minha parte, clamar vivamente para a tua vida sem te preparar, você não sabe como o inferno vai se levantar contra você, você não tem noção, como o inferno vai se levantar contra você, você não tem noção, Oh, oh, eu creio que é mais ou menos isso aqui ó oh. e aí eu finalizo ó oh, ó oh, oh. Satanás o chefe olhando para a terra mas ele olha para cima lógico ele miserável é tão pobre fica querendo tirar onda miserável mora no subsolo eu ainda moro mais com você aqui no primeiro andar né igual já vai jogar mora lá na cobertura isso que é Deus né? satanás, lá no subsolo, e ele vê você dizendo, eu quero avivamento, eu quero ser avivado, eu quero ser avivada, eu, eu quero ser avivado, eu quero ser avivado, eu quero, pode ter certeza, se você pedir, demônio fulano, sim patrão, vai lá, perturba aquele crente, para nunca mais pedir avivamento, pode ter certeza, satanás vai vir numa fúria, numa fúria, numa fúria, vai perturbar, mas não fica, ah é, ah é, você já vai olhando para baixo, ah é, um demônio é, anjo, bota para quebrar, vai lá Né, de glória depois, satanás, de novo, ó, ah, ah. satanás Ó, ah, Jeová Um, de... um, um anjão, ó, um demonio? Ah é, ah é, Jeová, é um bilhão de demônios perigosos contra aquele crente, Jeová, ah, é? Miguel desce com comando celestial para proteger aquele crente. Aé, ah, Aé, ah, te prepara para dar glória com mais veemência e impetuosidade satanás, satanás, satanás, satanás. Aé, ah, Aé, ah, assim é, eu mesmo, luz. Fé levantar-me ei contra esse crente que pediu avivamento e lá vem o príncipe das trevas Jeová diz aé te prepara para me encarar porque eu vou descer para livrar o meu povo o ah, raban só os que querem avivamento, levante a mão e glorifique a De pé como estamos. Segura firme na mão deste varão ou desta varão que está do teu lado. Seu irmão e da sua irmã, queridos. Segura firme. Nós vamos agora Não oh, Com línguas estranhas agora Metralha o inferno Com línguas estranhas agora Metralha o inferno Com línguas estranhas agora Pisa na cabeça dele pelo sangue de Jesus. Satanás está derrotado, está derrotado. Satanás está derrotado. De tá derrotado pelo sangue de Jesus. Satanás está derrotado, está derrotado. Satanás está derrotado pelo sangue de Jesus. Satanás está derrotado. Este dia azeite, este dia azeite, este dia azeite. Este dia azeite, este dia azeite, este dia é azeite. Liga, liga, liga, liga, liga dessa hora. Pede, pede, pede, pede pra Jesus agora. Pede, pede, pede pra Jesus agora. a vitória eu faço, Jesus. Enche de azeite, enche de azeite, enche de azeite. a vitória eu faço, Jesus. Enche de, azeite, enche, de azeite, enche, de enche de azeite, enche de azeite, enche de azeite. Liga, liga, liga, liga, liga nessa hora. Pede, pede, pede pra Jesus agora. Agora o Jesus este dia azeite este dia azeite este dia azeite Purificando o nosso Jesus, Enche de azeite este dia azeite este dia azeite, azeite, azeite Quero ver Eu quero ver Eu quero ver Eu quero ver Esse fogo santo Eu quero ver Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver. Fogo santo eu quero ver, eu quero ver aqui nessa igreja o um fogo descer. Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver esse fogo santo eu quero ver, eu quero ver esse fogo santo eu, eu, eu, eu, eu quero ver, eu quero ver aqui nessa igreja o um fogo descer. Queridos, queridas Servos e servas do Senhor Toda atenção agora é pouquíssima Servos e servas do Senhor Toda atenção agora é pouquíssima Eu vou dizer Igreja Militante Jesus Cristo é na palavra é você manda rei, mais um rei, aí eu finalizo a minha participação. Eu vou dizer, igreja militante, Jesus Cristo é, o é, é a senha. Você manda rei, mais um rei com punho cerrado, ó. ó. Você não lá um rei com punho cerrado, tipo assim, ó, tipo assim, ó, ó, rei, entendeu? Mas para tremer tudo para espagaçar com o inferno, ok? Satanás, segura essa aí embaixo, segura essa delinquente, segura a cabeça rachada, igreja militante, Jesus Cristo é!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 rei, hey, hey, hey, hey, Jesus é o nosso rei, uh, hey, ei, hey, hey, hey, Jesus é o nosso rei.